Bem-vindo, estou Tô aqui num no teatro norte-americano, um teatro MUITO TEATRO então, Você, Você vai cantar, cantar o que mesmo? Eu vou cantar... CERVEJA GELADA, piscina E CHU Então vamos... Malvinha descendo na... Então, que entre o próximo candidato, por favor? Não, não fica lá fora, porra! Boa noite, não, que isso aqui tá uma merda. Qual o seu nome? Você vai cantar o que, Juslame? Poxa, você foi uma cantora excelente, tá? Você foi uma cantora muito boa Você me deixou Você está aprovada eu, eu sinto que tem um